Bom dia para todos vocês que estão aí do outro lado, como eu sempre falo, né? Do outro lado do rádio, em sintonia com a rádio Onda Oeste FM, também através das plataformas da Onda Multiplataforma, viu? Seja muito bem-vindo. Vinda! Hoje, programa Mulheres, nessa linda e abençoada manhã de sábado, né? E como Deus é bom, né, gente? Mais um dia de vida para nós. E como eu sempre gosto de iniciar meus trabalhos, é, vamos agradecer a Deus, né? Por mais um dia, por essa maravilha de dádiva que é a vida. Programa Mulheres está no ar para você, mulher, que busca a sua melhor versão, que busca se reconstruir, é, que está, de repente, até pensando em mudar de carreira, por que não? Tá tudo bem, né? Nunca é tarde para você recomeçar, para você é, mudar de escolha. Essa é a visão do programa Mulheres. Todos os sábados nós trazemos mulheres aqui no programa para incentivar você a se cuidar. A se amar, né? A buscar a sua melhor versão e hoje não será diferente, nós vamos falar de tudo isso, mas também nós vamos falar, gente, de alimentação, alimentos, de cozinha saudável. O tema hoje, cozinha saudável, vida saudável, né? Tá tudo aliado. O conhecimento é a base de tudo, até mesmo de um bom trabalho dentro da cozinha caseira ou industrial. A minha convidada do programa Mulheres desse sábado é a nutricionista que todos conhecem, Lohane Soares, da Lo Nutri Treinamentos Sobre isso ela vai falar ao longo do programa E ela está aqui para falar sobre comportamento, sobre aumento de produtividade dentro da sua cozinha E para a sua vida mulher e também dos resultados aí dentro da nossa cozinha Deixa eu dar as boas-vindas para essa linda nutricionista Bom dia, Lohane, seja muito bem-vinda Bom dia, muito obrigada, bom dia aos ouvintes que bom tê-la aqui nessa manhã para acrescentar ainda mais né, a nossa vida, porque tudo está ligado à né, nossa alimentação. Você é nutricionista formada, né? Eu queria que você falasse um pouquinho aí é, sobre você. Você é piuiense. Na verdade, eu sou Passense. Ah, você nasceu em Passos. Nasci em Passos, a minha família, da minha mãe é de lá. E eu vim para Piuí desde pequenininha, só que retornei para Passos para estudar nutrição. E fiquei muitos anos lá, depois voltei para Piuí e desenvolvi minha carreira profissional aqui. Que legal. E tá feliz com a escolha, né? Porque Demais. a gente vê com esse sorriso maravilhoso. Vocês podem depois acessar. Nós vamos ao longo do programa aí passar os contatos, as redes sociais da Lohane pra vocês acessarem. Gente, eu já aprendi muito e muito com os vídeos, explicativos, e com tudo que ela ensina. A Lohane, ela veio mesmo pra, pra fazer com que a gente cozinhe melhor. É, ela ensina muito a questão de armazenamento. E você pega muito ali um, algo que né? a gente... É, assunto até de vários programas, né? Na questão de desperdício, né, Lohane? Exatamente. Pegando o gancho que você falou, né? De mudar de carreira. Na verdade, eu sou nutricionista por formação. Trabalhei oito anos em consultório, né? Clinicando. Mas eu me apaixonei pela educação. E eu pensei, como que eu posso juntar o meu conhecimento, né? E aquilo que realmente faz meu coração bater mais forte. Então, eu comecei a desenvolver alguns treinamentos na área de alimentação. Quando eu formei, eu imaginava ficar né, de jaleco atrás de uma mesa de consultório, prescrevendo e orientando. Né? E depois eu vi que eu era muito mais feliz na cozinha. Sempre gostei de cozinhar. Então, eu tive, eu realmente mudei um pouquinho minha profissão, né? Embora fosse muito necessário conhecimento como nutricionista, mas hoje eu sou muito feliz. Então, essa questão de mudar, né? De carreira ao longo, né? Do, do que você vai conhecendo, aprendendo na vida, eu acho que é muito importante. O é importante é a gente ser feliz com o que a gente faz. Com certeza. É o que a gente chama de pedagogia, né? Você ensina muito dentro de um espaço maravilhoso e que bacana. É, Lohane, é, você é especialista em nutrição, marketing e também? empreendedorismo e fabricação de alimentos artesanais ela é mentora, e é instrutora gente, de treinamentos e deixa eu passar agora os contatos da Lohane eu vou abrir aqui já o nosso WhatsApp Daniel Amorim, bom dia muito obrigada mais uma vez aqui esse grande profissional da Rádio Onda Oeste aqui também mais uma vez conosco no programa Mulheres abre para nós aí o e-mail do programa Mulheres Está à sua disposição, mulherada, para você encaminhar suas perguntas hoje ou então ao longo da semana. Tá? Depois a gente repassa as perguntas para a Lohane, ela responde e a gente é, retorna o feedback dela para vocês. O, o e-mail é mulheres.com.br. E o nosso WhatsApp, se você quiser mandar uma pergunta para a Lohane agora, é o 37, nosso DDD, 998661003. Então se entregue ao programa Mulheres, porque ele foi elaborado e vai ser feito com muito carinho para você. Lohane, de uma cozinha entre quatro paredes para o mundo, como foi essa transformação? Sair do anonimato para as redes sociais. É maravilhoso, né? O um universo, sim, cheio de possibilidades. É, já há 10 anos eu trabalho com treinamentos e viajando por Minas Gerais todo. Então, é, às vezes eu era muito conhecida fora, né? trabalho em postos de Caldas, sul de Minas, mas aqui na nossa cidade não. Então, comecei a desenvolver, né? Comecei a estudar marketing, desenvolver as técnicas para trabalhar com a rede social. E comecei a ficar conhecida aqui, né? Eu já era conhecida em outros lugares, mas também em outros estados. Então, muita gente, às vezes, me pergunta do Rio de Janeiro, ou vem na Serra da Canastra, come alguma quitanda, algum quitute, que eu ensinei para as meninas de lá, que trabalham em pousadas, e entram em contato comigo através do Instagram. Então, eu percebi a necessidade de desenvolver mais as redes sociais, de ensinar mais coisas, que eu postava só foto do meu trabalho. Né? Não ensinava, não dava dicas, não dava receitas. Foi difícil os primeiros passos aí para os vídeos ou você já gostava? Eu já gostava, não foi difícil. Eu sempre gostei, sempre tive facilidade em comunicar, nunca tive vergonha. Eu percebo muita naturalidade, né, na, na, em tudo que você faz, os seus conteúdos ali. É, o mais difícil. Dá a impressão que você tá na sua cozinha, viu? É... É, literalmente, literalmente. Né? Né? Mas é. o mais difícil é realmente é, preparar a receita, porque tem todo um pré-preparo, tem que organizar os ingredientes, picar, né? E eu gravo muito sozinha, então tem que ir lá fazer, depois editar. Como a vida é muito corrida, continuo dando os treinamentos, eu não tenho muito tempo de postar tudo aquilo que eu já gravei, sabe? Mas eu estou me planejando para isso e logo teremos aí muito mais dicas. É, Daqui a pouco você vai ter uma equipe tão competente como você, Amém. né? E olha, mulherada, corre lá para o Instagram, depois do programa Mulheres, começa, passa a seguir a Lohane, né? É seu direct aberto para sugestões, sim. perguntas? Sim, sim, Então, passa aí para elas o seu Insta, Lohane. É arroba Lohaine Nutri. O Lohane é com I, tá gente? Um N só, Nutri, com I também no final. E podemos passar o seu, o seu contato pessoal, WhatsApp? Claro. DDD 37998010229, a convidada do programa Mulheres desse sábado, Lohane Soares. Nós vamos falar, gente, sobre muita coisa bacana. Oi, conte para nós. É possível dominar a cozinha sem saber fazer absolutamente nada? Claro, é sim, seguindo as técnicas, né? Nos treinamentos a gente não ensina receita, a gente ensina métodos. Então, mesmo que a pessoa não saiba, se ela prestar atenção, se ela ler receita do início ao fim, todo o modo de preparo, é muito tranquilo. A né? atenção é o principal, saber medir né, os ingredientes corretamente, pesar, mas é assim, se a pessoa gosta de cozinhar, é, é, é muito intuitivo, na verdade. Talvez. Na pandemia, inclusive, é, nosso público aumentou muito de pessoas que não gostavam de cozinhar. As escolas ficaram fechadas por um bom tempo. Professores começaram a participar dos treinamentos. E eu As tenho... pessoas ficaram mais em casa, né? Exatamente. E aí começaram a ter tempo, né? Ah, trabalho o dia todo, morria de vontade de participar dos treinamentos é, do Senar, né? E ali era a oportunidade. E pessoas que começaram. É, desculpa, conte para nós o que é o Senar. O Senar é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural é a escola do campo. É onde eu trabalho, né, preço serviços há 10 anos e aqui em Piuí, quem, é o, quem são os responsáveis é o Sindicato dos Produtores Rurais, através da mobilizadora da RC Garcia, ela que traz os treinamentos tanto na área de alimentação, quanto também na área de café, na área de, de gado, na área de plantio. É, tudo voltado para agroindústria e agropecuária. Bacana. Pode, pode concluir aí o seu comentário. E você começou a ensinar todo mundo a, a, a questão de curiosidade né? é, dentro da cozinha. Então aumentou é, em virtude da pandemia. As pessoas, as pessoas em casa, né, porque você trabalha, corre, acaba que fica mais cômodo comprar a sua comida. E aí todo mundo lá dentro da cozinha, e aí você sentiu essa real necessidade de ensinar as pessoas a cozinhar de forma saudável, né? Segura. Segura. É, exatamente, veio a pandemia, né, onde trouxe muita preocupação, as pessoas não sabiam como higienizar corretamente os alimentos E nos treinamentos, os mais básicos, a gente ensina isso, né, segurança alimentar A gente passa detergente numa maçã, num tomate, acreditando que é a forma segura buxa de higienizar Bucha de cozinha, né? Bucha de cozinha, exatamente Então nos treinamentos a gente inicia Pronto. com a segurança, os tipos de contaminação que existe e o Covid veio né, para fortalecer o que a gente já trabalhava nos treinamentos, sobre a, a, o perigo da contaminação biológica. Né? então Às gente... vezes a gente acha que está lavando bem, muito pelo contrário, a gente está criando mais Exatamente. bactérias ali e tudo mais. E né? assim, às vezes as pessoas têm a crença de que ah, eu plantei ali na horta de casa, então é seguro, mas esquecem que o que faz nutrir esses alimentos são esterco. Né? Então assim, às vezes tem gato na horta, então a contaminação é muito é, recordativa. Corrente. Muitas vezes as pessoas chegam é, com, acreditando ser virose, né? Mas pode ser uma contaminação alimentar por má higienização ou alimentos. falta de higienização do alimento. Olha só, mulheres, a gente... São tantos detalhes, né? É muita coisa. Realmente, acho que toda atenção é, é pouco nesse, nesses momentos, né? É, Lohane, mais uma pergunta. Qual a importância de cozinhar de maneira prática e saudável? Cite para nós os principais benefícios. Bom, o alimento, né, ele é muito importante para nutrir o nosso corpo, para trazer energia, para que a gente esteja bem, né, para que a gente esteja bem, inclusive bem-humorado. E o que eu percebo é que pela correria, pela falta de tempo, as pessoas ficam muito no básico. Né? Vamos é, dar o exemplo do almoço. Arroz, feijão, carne e uma salada. Aí é um tomate, uma alface, mas a gente tem que ter pelo menos de 5 a 8 cores no prato todos os dias. E pela fa falta de planejamento e conhecimento, as pessoas não comem isso. E os treinamentos a gente ensina, inclusive, a fazer a salada no pote como higienizar, armazenar os alimentos já processados com técnicas né, que previnem é, a oxidação dos nutrientes desses alimentos. E aí a gente oferece né, essas opções, mostrando que a pessoa pode planejar as suas saladas ali de uma semana toda e economizar tempo na hora da refeição, fazer realmente o arroz, o feijão, a carne, mas já tem a salada pronta. E se nutrir, né? Nutrir o seu corpo, nutrir a sua mente e também se manter... É, com a imunidade alta, né, nessa correria, com Covid, por mais que a gente não, né, não está mais naquele auge, mas é sempre perigoso. melhor coisa para a gente prevenir qualquer doença é a alimentação, a alimentação saudável, né, a imunidade vai estar em dia. É, e é verdade, eu tô ouvindo você e o cabelo agradece quando a gente começa a cuidar mais da alimentação, né, a pele, né, a pele. é tudo. É realmente, é, a gente tem que se alimentar e a gente tem que se esforçar. Ela tá mostrando para nós que a falta de tempo não é desculpa, né? Gente. É falta de organização mesmo. Exatamente, falta de organização. <risos> e eu, sou, eu gosto muito né, da cozinha prática. Eu já tive é, uma empresa de comida congelada em Passos, a Toc Fit. Até trouxe para a Piuí alguns anos atrás, mas por causa da minha correria, do cenário mesmo, eu vendi a minha parte. Mas mesmo que a pessoa não consiga preparar a sua refeição todos os dias, ela consegue é, planejar, cozinhar e congelar. E se ela aprender a técnica correta de congelamento, tá tudo bem, não tem problema o alimento ser congelado, que também tem essa crença, né? Ah, alimento congelado faz mal, não faz, desde que seja da maneira correta. correta. E isso é mais um, uma técnica que nós ensinamos nos treinamentos. É, que verdade. Olha, eu tô aqui. É, você deve estar tá aí do outro lado, mulher, se perguntando, né? Mas como que eu vou aprender? Gente, nós vamos falar ao longo do programa da Lo Nutri Treinamentos, né? É o treinamento que ela a Lohane oferece, e dentro desse treinamento, você aprende. Isso que ela está falando e muito mais, né? Lohane, cite agora para nós os perigos ofertados pela cozinha, desde ao armazenamento, que é algo que a gente vem falando, né, inadequado. E sem esquecermos, claro, do principal, né, que eu acho que deve ser a higiene. Com né, De tudo, não só dos alimentos, mas como também do espaço ali de, de trabalho da, né, na, na cozinha. Exatamente. Assim, os principais riscos de contaminação, né, são físicos, químicos e biológicos. Então, é, o treinamento, a contaminação física pode ser qualquer corpo estranho. Às vezes, uma casca de ovo, é, um pedacinho de vidro, algum araminho que possa cair no alimento. Né? É muito perigoso, mas não é, não é o tipo mais perigoso. Nós temos aí a contaminação química, que ela ocorre é, ao longo dos anos, que é produtos químicos que a gente usa, conservante, por exemplo, aqueles temperinhos prontos que as pessoas amam, né? que é riquíssimo riquíssimo em sódio tem também a questão da higiene que a gente faz com os alimentos usando detergente e o cloro, que são os nossos aliados, mas se a gente não souber utilizar corretamente, vai trazer é, vários malefícios, né, várias doenças é, e até mesmo os utensílios que a gente usa. Por exemplo, é, o alumínio. O alumínio a longo prazo, né ele pode é, desenvolver, já tem alguns estudos que falam sobre é, o mal de Alzheimer por causa da contaminação do alumínio. Então, deixar as comidas muito tempo na panela, né, dormir na panela, Uma na geladeira... Exatamente. Nós temos também o bisfenol A, que é um componente tóxico que está presente nos plásticos e ele passa para o alimento tanto através do calor quanto através do congelamento. Não, a então pessoa... não adianta nada esperar o alimento, é, digamos, é, esfriar ali na panela para colocar no pote plástico achando que está tudo bem. Não está tudo bem. A, a pessoa vai lá, cozinha o feijão, coloca o feijão no potinho plástico, está quente transfere BPA, depois congela, contamina mais ainda. Então a gente Qualquer tem... tipo de plástico? Não, não. Tem o plástico seguro, que é o de polipropileno, e para a gente né, avaliar qual que é a vasilha segura, no fundo desses plásticos tem um símbolo, o triângulo, o 5 e o PP. Espera aí, o símbolo é um triângulo, o número 5... E um PP, PP. PP de pode. Esse pro plástico, ele, ele é confiável é livre, e aí a gente pode, então, tanto levar para congelar, quanto para fazer o resfriamento, né? Que Exatamente. a gente fala. E vidro? tá tudo bem? Vidro Coloca... tá tudo bem. Não é bom congelar, mas uhum. para armazenar alimentos quentes, é até o ideal, né? Então... É... é necessário fazer uma limpeza ali da nossa bancada antes de cozinharmos? Com certeza. Você tem uma dica, assim, de um produto... Às vezes você tem ali embaixo? Da pia, não custa muito caro e está ali e você não usa para fazer higiene. Eu já ouvi falar, por exemplo, vinagre de álcool. O vinagre de álcool, gente, é ilusão. É ilusão. É ilusão. Mito, né? Que a gente Mito. vê muito na internet. Né? É na, na terceira contaminação, que é a contaminação biológica, o que a gente ensina é exatamente isso. Como livrar, né? Como eliminar bactérias do seu ambiente e dos alimentos. Então, pra gente conseguir, a gente fala sanitizar, é que é eliminar os micro-organismos ou reduzir a sua antes carga. Antes de cozinhar, né? Antes de cozinhar. Então, é importante ter o álcool 70 no borrifador, sem cheiro, né? Claro, mas para você passar na bancada para você passar nas mãos sempre que você pegar o celular, sempre que você for ao banheiro. né? Mesmo as... se for próximo ao fogão? O, aí tem evitar, né? Evitar, mas evitar. assim, a gente e trabalha... Aí, e se a bancada for próxima ao fogão? Não tem problema, não só tem evitar problema. de deixar o vidro com Próximo. álcool, mas pode borrifar, passar o Perfex, que é o paninho ideal para cozinha, né? E você vai ficar livre de contaminação. Então e... sempre o álcool, Rani Sempre o álcool 70. Não precisa investir aí muito dinheiro nesses produtos de, de supermercado? Não, não precisa, é álcool e... Água sanitária. O álcool pop, podemos passar, por exemplo, em algumas ferramentas que nós claro, vamos utilizar podemos, ali, podemos sim. Né? Qualquer, qualquer utensílio que você vá pegar, gente, uma coisa muito importante. A sujeira a gente vê, então a gente se preocupa com ela, mas os micro-organismos, as bactérias a gente não sim, vê. invisíveis ao então, olho. Então a gente não consegue, a gente não fica preocupado, não. né? Então é importante a gente passar álcool, sanitizar tudo antes de manipular os alimentos. Mas também tem outra opção que é a solução clorada, que a gente utiliza muito nos treinamentos, que que a solução, ela é feita a partir de água com água sanitária, né? Que é o cloro que a gente conhece aí, né? Só que tem uma proporção correta. Não é qualquer água sanitária que a gente pode utilizar. Ela tem que ter de 2 a 2,5% de clorativo para não nos contaminar, né? Quimicamente. E ela tem que ter apenas dois ingredientes, que é o hipoclorito de sódio e água. E água né? mais nada. E aí depois eu posso deixar uma diquinha aí para vocês de como preparar essa solução e a validade dela. Vai deixar, a gente já está aprendendo, né? Olha, a produção já está me, me chamando ali, nós temos que ir para um intervalo, é bem rapidinho, mas daqui a pouco, na sequência, a gente já volta com mais perguntas, com mais esclarecimentos, com essa super profissional, que é a nutricionista Lohane Soares, da Loh Nutri Treinamentos. Daqui a pouquinho, enquanto isso, envie sua pergunta para 99866-103. Até lá! Esse é o programa Mulheres, toda semana com uma convidada linda, trazendo sempre uma história inspiradora para todas vocês, aqui na sua Onda Oeste multiplataforma. Ah, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Fica aí que tem mais entrevista. Mais uma vez, muito bom dia para vocês. Sejam muito bem-vindas novamente ao programa Mulheres desse sábado. Hoje é 25 de março, o mês está quase acabando e nós aí vivendo os primeiros dias dessa linda estação que é outono. Tá todo mundo assim, gente, as temperaturas vão cair não? É, mas na madrugada já caiu um pouquinho, mas o tempo continua um pouco seco, né? Mas vamos dar uma aliviada aí nesse climinha de outono, trazendo mais saúde para sua vida? Hoje a convidada do programa Mulheres é a Lohane Soares, nutricionista da Alô Nutri Treinamentos, ensinando você e ah, talvez até incentivando você a desenvolver aí boas práticas dentro e fora da sua cozinha, tá? Buscando sempre aquela evolução tá bom? Não esquece, viu? Gente, amor em tudo. Nós estávamos falando aqui em off sobre amor. É, vamos colocar amor em tudo que a gente for fazer. Vai fazer um bolo, né? Presta atenção ali não só nas ferramentas que você dispôs ali na, na sua bancada, né? Nos ingredientes, mas assim no seu sentimento, o que está passando dentro de você naquele momento ali que você vai é, cozinhar, que você vai fazer aquele bolo, né? para que ele chegue à mesa de quem vai comê-lo e faça bem para essa pessoa. Alimente a parte física mas também o lado espiritual, não é isso? E a Lohane, ela transparece muito isso, né? Ela fala de amor, ela fala de Deus. E eu quero mais uma vez agradecer você, tá? É, por estar aqui dividindo um pouquinho, né? De tudo que você tem para oferecer para nós, mulheres. Eu que agradeço. Olha, é, fugindo um pouquinho aí do seu treinamento, mas também ainda dentro da, da questão de vida, né? Saudável. É possível emagrecer, Lohane, comendo coisas gostosas. Claro, não foge do treinamento, porque é, eu trabalho muito também com os treinamentos zero glúten, zero açúcar e zero lactose, que hoje a gente sabe que são é, insumos que são muito inflamatórios. Muitas pessoas aí com intolerância não conseguem perder peso, mesmo fazendo dieta porque não tiram a lactose ou até mesmo a proteína do leite, né, causando reações principalmente respiratórias, alérgicas. Então, tem assim, uma gama de receitas, possibilidades de trocar esses leites, trocar o glúten. né. Então, nos treinamentos eu ensino como que faz os leites vegetais, pra, porque são produtos muito caros né, para a gente comprar no mercado. Os leites vegetais são... Tem vários, mas o que eu mais uso é, são, é o leite de coco. Né, que a gente consegue produzir o leite de coco e o, que, o resíduo que fica ainda faz a farinha. A partir do próprio coco. A partir do próprio coco. O leite de amendoim que é... Isso você ensina. Ensino. Super proteico <coughs> também o leite de amendoim, barato, acessível, né? Também dá pra fazer resíduo, aliás, com resíduo fazer receitas, cookies, bolo, né? tem Nada leite... é desperdiçado Nada, então. nada. Tem o leite de aveia, tem o leite de arroz e também tem os mix de farinha que eu ensino nos preparos. Então dá pra você comer um bolo de chocolate maravilhoso saudável O leite ele virou de certa forma para algumas pessoas um verdadeiro vilão né, nos últimos na, na, na última década né. É, isso se deve muito à transformação, à mudança genética dos animais, né? Então, hoje o leite... A própria alimentação deles Exatamente, também, né? a alimentação, a questão mesmo de medicamento. Então, hoje o leite, ele traz aí é, para algumas pessoas, né? Não são todas, mas muitos, muitos malefícios, né? Dores abdominais, inchaço, dores de cabeça. Inclusive, está muito ligado até mesmo às questões respiratórias como rinite, sinusite. Então, é, eu tenho recebido muitas pessoas é, celíacas, muitas pessoas que são intolerantes, né, alérgicos e que ficam assim maravilhados, Nossa, Lorrain, não acredito que agora eu vou poder comer é, um bolo de chocolate, uma broa de fubá que não vai leite, sabe? Então, tem muita coisa, muita receita bacana que dá para fazer, né, que dá para comer saudável e também ter a manutenção do peso. Inclusive, eu tenho uma aluna de formiga que ela entrou nos treinamentos exatamente porque ela descobriu é, pré-diabética. E essa semana ela estava mandando lá nos grupos, né? O tanto que ela está feliz, que ela consegue comer, se alimentar bem e ainda manter a saúde. Ouviram? Isso é muito bom, né, mulherada? Então, vamos ficar atentas a todas as dicas aí da Lohane. Lohane, boas práticas na manipulação de alimentos, principais causas de toxinfecções, né? É bom a gente falar sobre isso. Fale um pouquinho para nós sobre isso. É, são muitos os riscos? Sim, são muitos, né? E dependendo da situação, né? Da pessoa... Quando é criança, quando é idoso e gestante também, são pessoas de mais risco. Então é preciso é, ter muita clareza né, de onde você compra esses alimentos e fazer desinfecção, fazer a higienização correta, apenas com água e bucha específica. E também, né, em seguida, fazer a sanitização, que é fazer uma imersão na solução clorada para eliminar qualquer micro-organismo patogênico. Então esses micro-organismos são eliminados através da água clorada e também do calor. Então, evitar comer alimentos, né, cruz ou mal assados, mal passados. E de todas as infecções, né, que pode acontecer, uma mais comum é a salmonela, que é uma bactéria que está presente, né, aí na, nas aves e que pode vir através dos ovos ou através mesmo de uma... uma um frango, né, manipulação de um frango. E também até através de uma contaminação cruzada, que seria o quê? Eu uso um apoio de corte, uma faca para picar um frango... E refogo ele Então qualquer né, bactéria que tem ali Você vai transferir para outra Morre, mas aí eu lavo Só higienizo o apoio e a faca Não sanitizo, não passo álcool Não passo água sanitária E vou picar uma salada que eu vou consumir crua E aí pode acontecer a contaminação cruzada São coisas que a gente às vezes não percebe Mas fazemos né no automático Ali do dia a dia né? Exatamente, é difícil é uma pessoa sério. que tem Uma água clorada na pia E tudo que lava sanitiza eu vou pedir ao Daniel, Daniel, é, ao longo da semana, o Daniel ele edita né, o programa Mulheres, sem a parte dos comerciais e musicais, né? para o programa ficar mais compacto e para você rever ou até é, compartilhar. Eu vou pedir ao Daniel para depois a gente vai pegar com você tá? a receita da água e nós vamos colocar abaixo do vídeo, para todo mundo anotar essa receitinha, que eu achei assim, bem básica e pode até salvar vidas. Com né? Certeza, Principalmente assim, não só você, tem o seu pequeno, nós que temos a nossa família, mas para nós. Nós mesmo, né? E, e você falou algo interessante aí ao longo do programa, que são os pacientes que chegam nos consultórios, né? Às vezes é, são medicados, ah, é virose e às vezes é, é, é infecção, mas é por, por, por alimentos contaminados, né? Exatamente, uma manipulação de alimento dentro da própria casa. A gente tem Quer dizer, essa... não foi uma bactéria que estava lá no chão hum. e a criança colocou uma mãozinha e levou na boca, Lichinho né? Lixinho na meu pia... algo, né? E a mãe achando que estava tudo certo. Tudo certo, não. Lixinho na pia, que as, as, as donas de casa têm mania de deixar... Né? Fica perto ali do alimento, perto dos utensílios que você utiliza e pode contaminar. Ah, e o lixinho você aconselha a dona de casa deixar onde? Ou não, não ter o não, um lixinho No chão, pia? no, no chão. chão. Não ter lixo de cheiro A lixeira de é longe de, de, de fogão, de pia? Exatamente. Que interessante. Essa questão do celular também. Vai no banheiro, né? E aí depois vai com o celular, e volta, e tá fazendo comida, picando, pega o celular e não higieniza as mãos, não passa um álcool, então pode acontecer essa contaminação. Dinheiro também, né? Dinheiro. E claramente. a própria horta, é. ah, eu vou lá pego, é na minha horta pego alface, tal, mas só lavo, então a água não tira a bactéria, não mata, não elimina. Interessante. Gente, mais uma vez, os contatos aí da nossa convidada, Lohane, pra você que tá aí é, curiosa, né? Quer passar a segui-la, quer acompanhar o trabalho dela, corre lá pro Instagram logo após o nosso programa e siga ela, arroba Lohane Nutri, lá no Instagram, tá? E o contato dela pra você pra futuras parcerias e até pra conversar sobre o treinamento que ela oferece é o 37998010229 Tá lei certo? Isso mesmo. Lohane, você também tem especialização em marketing. Qual a dica para aqueles pequenos empreendedores, muitos começando agora, sobre a importância do marketing na venda de um serviço, até mesmo um produto? É, para mim, né, a princip... o principal conceito de marketing é agregar valor. Então, é agregar valor aos seus produtos, uma embalagem bacana, foto, se exponha, transborde as pessoas é, que vendem alguma coisa, ficam com muito medo de passar receitas, de ensinar alguma coisa nas redes sociais e quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende né, então é, para quem tá começando, vai vender algum produto a principal dica, gente, é transbordar, né, é, coloque tudo que você sabe, ensine pessoas transforme vidas, porque aí os clientes vêm, né, pela questão mesmo de, de gratidão às vezes você ensinou, a pessoa pegou a dica mas ela, não, eu prefiro comprar com você. Não tem tempo, né? É que é a praticidade. E, e também, assim, a apresentação do produto é tudo, né? A gente come pelos olhos. Sim. Então, pode ser um bolo simples de fubá. Se você fizer uma decoraçãozinha com açúcar, numa canelinha ali do lado, já agrega valor e muda a percepção... Através dos olhos do cliente. E demonstra carinho, né? Carinho, com cuidado. Com os clientes, Exatamente. Né? Que bacana. Olha só, quem pode participar do seu treinamento? Está todo mundo aí curioso, curiosa, né? Nós queremos saber. Então, é, eu trabalho em parceria com o dos Produtores Rurais, então eu ofereço os treinamentos do Senar, né? São gratuitos, só que o nosso público é, são os produtores rurais ou qualquer pessoa ligada ao meio rural. Né? E tem os treinamentos da Lonutri Treinamento, que são os treinamentos particulares, que qualquer pessoa pode participar. Então, eu faço esses treinamentos através de demanda. Né? Então, as pessoas me perguntam, ah, quando que vai ter treinamento de confeitaria, por exemplo, é, ou treinamento de quitandas mineiras. Depende do número de, de interessados. Isso, ah, isso. Tá. Mas eu tento não fazer com muitas pessoas, até para ter qualidade de ensino-aprendizagem. Então, sabe? seu treinamento nunca será individual, por exemplo. Sim, também. Ah, pode pode ser? Individual. Eu posso te contratar para você oferecer um, um treinamento para mim, para a minha necessidade sim. ali, pessoal ou profissional, por exemplo? Sim, com certeza. Que bacana. E agora em abril também nós, eu vou lançar os treinamentos online, então vai ter aí um monte de surpresa, um monte de curso bacana, que pessoas de outras cidades que não têm acesso àquilo no treinamento vão poder fazer. Que legal, hein, gente? Muito bom. O treinamento tem algum custo? Sim, sim. Os do Senar são gratuitos, né? Uhum. Mas o custo seria. É... A gente chama de recursos instrucionais, né? O material mesmo que a gente utiliza, os ingredientes. E os treinamentos da LONUTRE, Treinamentos é, são, é, são particulares, então tem um custo, mas varia muito de treinamento para treinamento. Depende também da, das horas ministradas, depende dos ingredientes, né? Mas é acessível, o importante é compartilhar esse conhecimento aí e treinar as pessoas. Sim, e quando a gente fala de saúde, né? A gente tem que pensar que é um investimento para a vida, né? É. Exatamente. bacana. Quais são as exigências, Lohane, para a participação do seu treinamento? O que eu preciso saber? Ah, eu vou lá fazer o treinamento com a Lohane, mas antes eu preciso me preparar para isso. Na verdade, não precisa. Você pode chegar lá sem conhecimento nenhum. Exigências mesmo que eu faço é só de estar é, dentro das normas preconizadas pela Anvisa, né? Que são sapato fechado para segurança, para não ter nenhum machucado ali, não cair nenhum objeto pérfuro cortante, sem esmalte para manipular alimento é importante, sem adornos, mas de conhecimento, de, né? Pré-requisito não tem necessidade. Isso você vai é... estar lá, né? Para fazer. Isso. Quem quiser saber, aprender a cozinhar do zero, Pode contar com a gente. Que muito bom, muito bom. Olha, não esquece, gente, é Lo Nutri Treinamentos. Daqui a pouquinho eu vou perguntar para ela sobre as parcerias, né? Ela já tem aí alguns parceiros, mas a Lohane tá aperta, né? A novas parcerias. Olha, é, quais são os principais objetivos do treinamento realizado por você, Lohane? É ensinar as mulheres a empreender não só mulher, né? Qualquer pessoa que queira, mas o meu público hoje, ele é mais feminino. Então, é, eu ensino a, a mulher tá lá, Lohane, eu tô com um filho pequeno, eu preciso de uma renda extra, então é, vem pra cá. Bolachinhas aqui em Piuí, a gente tem muitos quejeiros, muitos profissionais que levam os nossos quitutos para São Paulo, Rio de Janeiro. Então, tem treinamentos de bolachinha, de quitandas mineiras, de bolo, de confeitaria. Esse, esse nicho aí de confeitaria cresceu muito na pandemia e hoje as crianças não têm um bolo de aniversário quando fazem um ano, é o um mês-versário, é um né? Mês então, acaba que é uma oportunidade da pessoa ganhar dinheiro, né? Se Ter aí a sua liberdade financeira. Então, o meu objetivo maior é ensinar qualidade de vida, é, trabalhar né? com alimentos de forma segura mas também ganhar dinheiro, ensino a, a empreender mesmo, inclusive a mentoria que a gente havia falado aqui nos intervalos é para a pessoa aprender a se valorizar e conseguir se colocar, se posicionar no mercado, valorizar o seu serviço, o seu produto e ganhar dinheiro. E você falou aí sobre os aniversários, mas assim, hoje em dia é muito comum. Você vai receber alguém, é natural que alguém tenha né, alguma restrição alimentar. Então, hoje em dia você precisa ter conhecimento até para receber alguém aí na sua casa, né? Exatamente. Você vai fazer uma festa de aniversário, né? Alguma criança que tiver intolerância, por exemplo, à lactose, né? Isso. Você tem que oferecer ali alguma alimentação diferenciada para essas crianças, respeitando né, as restrições. Então, conhecimento ele ajuda até nisso. Né? Né? Exatamente. Inclusive o que me despertou foi uma situação onde eu tinha um. Tem um primo que é intolerante e eu o convidei para o meu aniversário. E ele não podia comer nada, nem um docinho, nem um bolo, cinco anos de idade. E aí eu comecei a perceber que eu precisava olhar para ele, para alimentação inclusiva com mais carinho, né? E o aniversário de um ano do Benício, eu que fiz tudo, tudo, tudo, desde o bolo, as comidas, e eu fiz uma, uma parte do aniversário ali inclusiva, sem glúten, sem lactose, sem açúcar, exatamente para atender essa, essas crianças, né, que não podem consumir esses insumos. E era comum, né? A mãe daquela criança que tem, que tinha, né, que tem a restrição alimentar até levar, né? o bolo, o salgadinho o docinho para ela não ficar com vontade exatamente, e olha só que bacana conhecimento ajuda sempre né olha, é, agora eu tenho que ir para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com a terceira e última parte do programa, com a nossa convidada do programa Mulheres desse sábado, Lohane Soares nutricionista falando para nós aí, não só do treinamento né, mas trazendo para nós aí, o quão é, é necessário para se ter uma vida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 de volta aqui com aquela parte que a gente não quer fazer, né? Que é a parte de encerrar o programa Mulheres. Mas antes de encerrar, eu ainda é, tenho aqui duas perguntas é, que não quero é, fechar o programa sem fazê-las a Lohane porque achei pertinente, né? E quero aproveitar um pouquinho mais dessa sabedoria. Lohane, dando sequência, é, você está em busca de parcerias para o treinamento da Lonutri Treinamento? Se Sim, é, conte para nós aí como é que os interessados devem te contactar, como que eles podem te procurar, né? Sim, eu tenho um espaço físico, né? Onde eu tenho uma cozinha de treinamento e também uma sala de aula equipada. Então, qualquer profissional, não precisa ser na área de alimentação, que tenha vontade, né? De fazer algum treinamento. Eu também sou especialista em montar treinamentos. Toda a parte didática, pedagógica, eu já montei alguns treinamentos, né? Para a empresa que eu presto serviço. Então, se alguém tiver tem alguma habilidade, quer transferir, quer compartilhar, né, o que sabe, é, eu estou aí à disposição, tanto... Para uh, oferecer o local, como também para ajudar a montar os treinamentos. E quando você fala espaço, é tudo, inclusive as ferramentas, sim, né? E por sim. isso que é importante acessar lá o seu Instagram para conhecer melhor. Exatamente. Algum profissional, já convidei alguns aqui em Piuí que fazem sucesso naquilo que vendem, né? Estou sempre aberta. Olha aí, empresas piuenses, cooperativas, né? Nós, tem, nós temos aqui uma grande profissional em busca de parcerias e tem um espaço completo, amplo, muito bonito, vale a pena. Acessa lá o Instagram da Lohane, arroba Lohane Nutri, ela está aberta aí, né, a convenções, treinamentos, e agora, nós falamos aí em off, mas ela vai, ela vai fechar aqui a série de perguntas, falando também dos seus projetos futuros. Olha, é, como o seu treinamento, nós falamos aí a respeito de manipulação de alimentos e eu gostaria que você é, falasse para nós. Atualmente, o seu treinamento, ele é somente presencial, Sim. né? É, você pensa em lançar algo digital? Sim, estou já finalizando o projeto, né? Nós já gravamos. É, estou com uma mentoria em andamento e vou é, lançar um curso de comida inclusiva em abril, online. E também uma mentoria para desenvolver né, várias áreas do empreendedor. Tanto a questão de comunicação, a questão de merecimento, a questão de, do marketing mesmo, né, das redes sociais, espiritual. Tudo que eu puder ajudar esses empreendedores para acelerar suas vendas. E você vai fazer essa divulgação nas suas redes sociais, Sim, claro. vou fazer nas redes sociais. Aí acredito que agora no finalzinho de março, início de abril, eu vou entrar aí com bastante live, né? São as, as famosas lives pré-lançamento e depois a gente vai lançar esse treinamento já com a oferta montada, com os bônus, com o preço, forma de pagamento, tudo. E é bom ficar atento porque vai ter um limite, né? Sim, de as participantes. vagas. Principalmente a mentoria, que é diferente de treinamento, a mentoria é um direcionamento, então é, eu preciso de ter, de ter mais tempo, né? para me direcionar as pessoas individualmente, para que elas consigam, né? Acelerar rumo ao seu alvo, ao seu objetivo. Muito bom. Bom, nove horas em ponto, eu tenho que encerrar o programa Mulheres esse sábado, mas eu quero é, fechar com uma... Palavra gratidão, viu, a você pela sua contribuição, pela sua disponibilidade. Desde o momento é que você subiu essas escadas com seu sorriso, eu já percebi que você veio disposta a se doar, a ensinar, a contribuir ainda mais aí para minha vida, para a vida de todos aqui da Onda Oeste e especialmente para as mulheres, né, que acompanham o programa Mulheres. Eu conversei com a Lohane em off e eu comentei, né, é que eu recebo vários e vários depoimentos de mulheres que já conseguiram mudar a sua vida, seja pessoal. Seja profissional, acompanhando as dicas e os ensinamentos que as nossas convidadas dão. Então, por isso que é importante, né? A gente se doar por inteiro e você falou da, de uma palavra ao máximo, né? Máxima e está sempre é, tentando ser o máximo, né? O nosso, dando o nosso melhor em Colocar tudo. Colocar energia máxima em tudo que nós formos fazer. A nossa energia máxima. Isso, isso é muito importante. Com certeza você ensinou e você pode ter certeza que você passou muito para nós, viu? Eu que agradeço a oportunidade, o espaço e estou sempre à disposição quando vocês precisarem, né, e os ouvintes também, entrem lá no Instagram, vou estar sempre passando receitas, dicas, podem chamar no privado, podem chamar no WhatsApp, que conforme eu for né, conseguindo, eu vou respondendo cada um. Muito bem, sucesso pra você, Obrigada, tá? E nós Simone. também estamos à disposição sempre que precisar. Obrigada, Simone. foi um entrar. Mulheres, muita luz pra vocês nesse sábado, nesse fim de semana. Não esqueçam, viu? A gente tem sempre novas oportunidades. Tem sempre, é, não considere idade, limitação. Nada, nada é mais forte que a sua vontade de crescer, de mudar, de melhorar. Todo dia é dia, tá? Não esqueça nunca disso. E o programa Mulheres foi feito aí com muito carinho. Agradeço muitíssimo a você. Daniel Amorim, por mais uma vez estar aqui com esse sorrisão maravilhoso esse moço gentil fazendo parte aqui da produção do programa Mulheres agradeço a você também que nos cedeu gentilmente a sua companhia, a sua sintonia um beijo muito carinhoso, eu volto na segunda com o programa Onda Máxima às 19 horas esperando você, até lá tchau, tchau pessoal